Uma vez mais a Meta Platforms antiga Facebook reportou os resultados trimestrais e parece que os investidores não gostaram nada, fizeram as ações cair bem mais de 20% ao longo do dia e por isso é o pânico total, é o pânico total e neste vídeo quero-te mostrar se realmente estamos perante uma mudança estrutural no negócio e é um risco tremendo ou se está aqui a oportunidade de década, se é que não é a oportunidade do século para a empresa. Por isso, neste vídeo vamos ver aqui o que é que está a acontecer do ponto de vista fundamental, os últimos resultados trimestrais, onde é que os investidores estão com medo, onde é que os investidores não estão a olhar, o que é que não estão a considerar. Vamos fazer aqui uma pequena avaliação também para perceber em que ponto é que nos encontramos hoje e depois fazer uma conclusão se realmente é risco. Boa oportunidade. Vamos a isso. Começando aqui pelo preço das ações, nós vemos que realmente hoje está a ser um ótimo dia, sem dúvida, a subir quase 7%, mas se olharmos para o início do ano até agora, as ações caíram quase 70% desde o início do ano, o que é... Caótico, se olharmos para um ano, a situação é semelhante, mesmo que eu coloque aqui desde o seu último máximo atingido há alguns ali no início de setembro até agora, uma queda superior a 70%, por isso é o caos total nos últimos cinco anos em as ações do Facebook ou da Meta Platform se perdem aqui uh, 42%. E quando olhamos desde a sua IPO em 10 anos e meio, praticamente não foi a lado nenhum tendo subido só 169%. Por isso, a pergunta que se coloca agora é, depois desta mega, mega queda, será que a Meta Platform está a uma boa oportunidade quando está a valer em mercado 273 bilhões ou será que é o fim e isto vai até zero, vai continuar a cair aqui até atingir o valor absoluto de zero? Enfim... Nós já apresentamos a Meta Platform Santos, não, não vou repetir o que é que ela faz, já toda a gente aqui sabe, se não vê aqui alguns, o, o vídeo da apresentação da empresa. Eu quero começar por aqui onde, para, perceber, para perceber porque é que as ações caíram aqueles, aqueles 20 e tal por cento aqui no final de outubro. Okay, como vês, uma queda em dois dias de quase 30%. E começando por aqui, o que é que nós vimos? A empresa reportou receitas trimestrais a cair 4%. Já vamos comentar aqui o que é que aconteceu. Os custos e despesas estão a aumentar consideravelmente, 19%, sem dúvida alguma é, é considerável. E depois então os lucros operacionais caíram 46%. Lucro líquido caiu 52%, mesmo lucro por ação cai 49% e por isso parece tudo uma desgraça completa. Agora, se nós estivermos atentos, se nós estivermos atentos, a verdade é que as receitas até subiriam este ano, ok? As receitas subiriam este ano se fossem numa base constante, se a empresa estivesse, se o dólar estivesse igual como estava há um ano atrás. Porque a realidade é que estas empresas tecnológicas e, e empresas americanas que são verdadeiramente internacionais, todas elas estão a sofrer do mesmo que é ver as receitas obtidas no estrangeiro quando regressam aos Estados Unidos estão a ser altamente impactadas. Aliás, se eu vier ver da Amazon, por exemplo, Amazon diz exatamente a mesma coisa, ok, um impacto desfavorável por causa do dólar mais forte, ok? Senão de outra forma as vendas até teriam aumentado mais do que o que aumentaram. Vamos ver também, por exemplo, a Microsoft, uma situação semelhante, aumenta 11% das receitas, mas seriam 16% se o dólar se tivesse mantido igual a um ano atrás. Vamos ver a Coca-Cola... A mesma situação, uh, cresceu receitas de 10%, teria crescido 16% numa base constante, por isso, como tu vês, como tu vês, todas estas empresas estão uh, a apresentar quebras nas receitas quando se considera o dólar mais forte, que é um evento extraordinário, um evento de curto prazo, por isso... Tocamos no que é importante e por isso no Facebook é exatamente a mesma coisa com as receitas caíram realmente 4% face ao mesmo período do ano passado, mas teriam aumentado 2% se considerarmos o dólar igual ao período anterior, por isso este é o tipo de informação que os investidores não nem ler, Ficam-se por ali e acham que de repente a empresa vai para zero. Até porque, se considerarmos os últimos nove meses, desde o início do ano, os três trimestres acumulados, na verdade as receitas até subiram. Mas a maior parte dos investidores não chegou aqui não é? e fica-se ali por cima com esta informação. Até porque a maior parte dos investidores, na verdade, investe com base nas notícias, no que vai sendo, vai aparecendo e pelos mídia e esquecem-se de ver as contas tal e qual como elas são. Mas enfim, já sei como é que é, se nove meses é curto prazo, os investidores conseguem muitas vezes olhar então para o curtíssimo prazo e focar-se nas quebras de receitas 4% a 3 meses, enfim. E como as despidas no trimestre aumentaram 19%, a maior parte dos mídia focou-se simplesmente nos investimentos no Metaverse, e quando nós vemos aqui na apresentação trimestral para onde é que está a ir a maior parte do investimento, vemos um claro aumento nesta secção de investigação e desenvolvimento, desde o início do ano e apesar dos investidores pensarem que é tudo para metaverse e que eles vão investir tudo, todo o dinheiro que existe e o que não existe no metaverso não poderiam estar mais enganados porque se vieres ver aqui as propriedades e equipamento a empresa está a investir fortemente no desenvolvimento de, dos seus data centers, de mais uh, armazéns para armazenamento de dados de mais pessoal para ajudar a crescer, principalmente aqui, a família de apps, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, etc., e não propriamente para apenas e só o metaverso. É verdade que estamos um bocadinho longe das margens operacionais a que a empresa nos tinha habituado, algo dos entre os 40% e os 50% era absolutamente esmagador. A empresa está a investir no seu crescimento, a empresa vai esmagar temporariamente o, os seus lucros operacionais para poder crescer mais, só que a maior parte dos investidores não consegue ver isto e, e, não é, e não é tão raro assim ver... Um, dois, três trimestres de lucros, de margens operacionais mais baixas, como aconteceu aqui uh, no primeiro trimestre de 2019, aconteceu também lá atrás, no primeiro trimestre de 2015, enfim, 2013, 2012, ou vários períodos na história em que aconteceu isto, tal e qual como acontece em todas as empresas em que de repente a empresa tem de fazer uns, uns investimentos consideráveis para poder voltar a crescer. E isto aconteceu no passado com a Apple, com a Microsoft, com a Amazon, com todos os grandes negócios que de repente maturam o negócio e têm que se reinventar e investir numa, numa secção nova para poderem inovar, poderem voltar a crescer. E negócio, negócio que não inove é um negócio que vai morrer. Por isso, anota esta frase. Vamos voltar aqui à nossa meta para ver que, na verdade, tudo o que interessa uh, do ponto de vista de, do negócio core, do negócio núcleo central, que é a família de aplicações, que é o negócio de publicidade online, as coisas continuam a ir bem. Nós vemos os, os utilizadores ativos uh, diários, as famílias ativos diários, uh, mensais, os utilizadores ativos diários, os utilizadores ativos mensais, tudo a crescer, mas ok, 2, 3, 4%, nada de extraordinário, claramente a fase de maior crescimento já ficou para trás e por isso a empresa agora está a dedicar-se a investir noutras secções, noutros segmentos que lhe vão permitir continuar a crescer, inovar e crescer, volto a dizer, acontece com todas as as tecnológicas. O que nos interessa ver mesmo é se realmente o negócio está, o negócio core, o negócio central está a performar bem e nós vemos que está, sim senhor. O Facebook continua, ou a meta continua a entregar um, a publicidade de forma exímia, impressões com anúncios e preços por anúncio continuam a aumentar, está aqui impressões com anúncios aumentaram 17%, o preço dos anúncios no entanto diminuiu 18% e isto faz-me pensar, okay? faz pensar que se há mais pessoas que estão a sair de, destas plataformas, porque também o, o, a Google anunciou há pouco tempo exatamente a mesma coisa, de que os empresários estão a deixar de investir tanto em publicidades como faziam há um ano atrás, isto faz-me crer que, muito provavelmente, eu deveria estar a investir mais dinheiro agora nas minhas publicidades, porque o espaço fica mais vazio, o espaço, a concorrência, por certas palavras-chave, fica melhor, fica mais barato, por isso tá aqui uma boa, uma boa nota para eu investir com mais força aqui nos anúncios. Ainda assim, a empresa continua a recomprar ações, recomprou 6.55 bilhões de ações no terceiro trimestre, quando uh, ainda tem 17.78 bilhões disponíveis para recomprar autorizados para fazer as suas recompras. O que aos preços a que a empresa está hoje, se eles investissem a totalidade de agora, OK? Estaríamos a falar de aproximadamente 6,4%, OK? 6,4% de ações que iriam desaparecer do mercado e isso é um aumento, oh, é uma remuneração acionista absolutamente extraordinária. E a empresa continua com dinheiro para o fazer, com plena, plena capacidade, 41.78 bilhões de, em, em, em dinheiros equivalentes, mesmo que nós uh, venhamos aqui subtrairmos, subtrairmos aqui a dívida de longo prazo quase nos 10 bilhões, temos cerca de 32 bilhões de uma posição de net cash, de dinheiro livre usado para investir no crescimento da empresa, ok? continuar a crescer a empresa em termos de funcionários, sim, mesmo quando as notícias mais recentes apontam para que o número de funcionários esteja a cair violentamente, oh meu Deus, 11 mil funcionários, oh meu Deus, o, o Facebook vai demitir 11 mil pessoas e agora é o fim da empresa? Não, não é. Na verdade aumentaram 28% face ao mesmo período do ano passado e se nós lermos o que eles dizem na, conference call, na, na, na a conferência de imprensa, a realidade é que a maior parte do, do, do, da, da contratação uh, está aí para certos segmentos que eles esperam vir uh, a investir mais e enquanto vão retraindo, ok? Vão retraindo a contratação noutros segmentos. Por isso, uh, tudo o que eles dizem aqui, ok... É que principalmente no segmento de reality labs uh, vai, ser para, um, vai ser para contratar mais pessoas, noutros segmentos não tanto e por isso algum cuidado quando tu lês este tipo de notícias que claro, depois os mídias enchem-se todos a dizer o mesmo. Ok, olhando aqui para a apresentação do trimestre nós vemos que receitas com publicidade... Diminuíram ligeiramente de, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, sem dúvida alguma que há alguma retração por parte dos empresários uh, a investir em publicidade, ainda assim se nós virmos a maior diminuição foi aqui no mercado dos Estados Unidos e Canadá e principalmente na Europa, onde infelizmente ainda uma guerra decorre, porque na região da Ásia e do Pacífico, na verdade, até aumentou o valor de, de receitas obtidas com publicidade e no resto do mundo igual. Por isso, enquanto os países desenvolvidos parecem estar a investir menos em publicidade, os países em desenvolvimento parecem estar a carregar no acelerador e isso é ótimo de ver, dizer. Okay? Além disso... All in all, de qualquer forma, nós estamos com receitas bem acima de, de 2020, por isso a empresa continua a crescer. E hum, se olharmos se olharmos aqui para o longo prazo, nós vemos que, apesar de tudo, as receitas com a Família de continua continuam bem, apesar de que as receitas com a parte do Reality Labs, efetivamente, têm vindo a cair nos últimos dois, três trimestres. Com estudo, com maiores investimentos na parte de data centers, fábricas, escritórios, funcionários e uh, uma reestruturação do negócio para focar-se também no desenvolvimento de toda a inteligência artificial que vai permitir uh, uh, aqui o desenvolvimento do Reels para competir verdadeiramente com o TikTok, no qual neste trimestre eles falaram na conference call, alguns aqui na conference call, que estão a ganhar, conseguiram ganhar alguma cota de mercado ao TikTok, e por isso com todos estes uh, investimentos uh, em inteligência artificial, que é onde eles estão mais focados, e que vai ajudar todos os segmentos da, da empresa, não é só o metaverso, mas também a parte de publicidade, com isto, com estes investimentos, realmente o lucro líquido tem vindo a cair, e, e por isso os investidores ficam desesperados, principalmente quando no trimestre eles acabam por colapsar completamente o free cash flow, precisamente porque andaram a comprar 9 bilhões em propriedade e equipamento, quando geraram o, praticamente o mesmo valor com as suas atividades, okay? com as suas operações. E por isso... Isto acaba por 173 milhões de free cash flow, não é nada para o Facebook, que nos tinha habituado a alguns entre os 5 e os 9 bilhões, num momento dos áureos 12 bilhões, é verdade é que 173 milhões não é nada, e isto invalida qualquer DCF, discount cash flow, os modelos acabam por ser impossíveis de, de realizar, quando uma empresa não está a fornecer quase free cash flow nenhum, e é isso que faz com que as ações colapsem completamente. Eu acho que o ano sinceramente os investidores mais assustaram, tem a ver aqui em primeiro lugar com as despesas de capital, elas praticamente dobraram num ano, estão em 22.8 bilhões de dólares só, este ano de 2022, de janeiro até agora, e o and os investidores entraram completamente em pânico foi aqui. Eles esperam para o tal 2022 despesas na ordem dos 85 a 87 bilhões de dólares, o que até é uma melhoria ligeira face ao outlook anterior, mas aqui para 2023 as despesas podem chegar a 101 bilhões, bilhões de dólares e isto meus amigos colapsou completamente a tese de investimento de muitos investidores porque estão preocupados com estas despesas enormes. Agora para mim para mim sinceramente vou dizer todas estas grandes tecnológicas em algum momento tiveram que se reinventar, a Microsoft também passou pelo mesmo lá atrás, ou que praticamente ninguém se lembra hoje em dia, porque a Microsoft tem um portfólio de produtos bem diversificado, que vão desde as aplicações empresariais, as aplicações pessoais, às, uh, aos jogos, ao mundo das consolas, uh, data centers, uh, clouds, nuvem muita coisa, e as pessoas já se esquecem que Há umas décadas atrás a Microsoft passou por sérias dificuldades, a mesma situação para a Google, que no momento era só o Google, de repente teve que fazer uma aquisição milionária do YouTube, porque percebeu ali a concorrência, e têm uma parte do seu capital para investir sempre em futuros unicórnios, que 99% deles vai para o charco, não vai dar absolutamente nada, mas os 1% que sobram de repente permitem à empresa crescer valentemente, todas as empresas fizeram, na Amazon também era só comércio online no início e a certa altura começou a investir muito na infraestrutura para criar centros de dados e tudo o que era de cloud, hoje em dia é número um e uh, com, com mais 30% de cota de mercado e por isso acho que o Facebook faz muito bem eh, o Mark Zuckerberg e a sua equipa de administração fazem muito bem em fazer estes investimentos porque é preciso repara que a Google tem o seu próprio ecossistema com o Android e todas as aplicações à volta do Google, Google Maps, eh, o Google Search, etc. etc A Apple tem um mega ecossistema também toda à sua volta e uh, também a própria Amazon começa a criar seu ecossistema e uh, a Alibaba também, a Tencent também e o Facebook, ou a Meta, estava dependente de outros. Por exemplo, em termos de centros de dados, claramente estava dependente da, da Amazon Web Services, em termos de cloud, guardar os dados na cloud e dependia também dos softwares da Apple e da Google para, para as aplicações, para o telemóvel, etc. E principalmente, de, depois de, de há dois anos para cá, a Apple ter-lhe barrado completamente aqui uma parte da colheita de dados, a Meta percebeu que realmente tinha que construir o próprio ecossistema. E se nós estamos a evoluir para um futuro cada vez mais híbrido, cada vez com as pessoas mais envolvidas em termos empresariais, mais envolvidas no mundo online, no mundo virtual, por que não a meta é investir agora valentemente no metaverso? A mim sinceramente parece -me muito melhor investir 100 bilhões ao longo do próximo ano no desenvolvimento do metaverso, no desenvolvimento de inteligência artificial para melhorar ainda mais as suas aplicações que já têm. Monetizar o WhatsApp, monetizar os Reels no Instagram, monetizar tudo isto, parece -me muito melhor investir 100 bilhões nisso do que estar uh, com ele sentado, sentado no banco a perder 10% para a inflação. Okay. E por isso, vamos ver aqui uma avaliação muito rápida da empresa, e eu venho, eu venho aqui ao Guru Focus, que é a ferramenta de análise de ações, que okay? aí vai ficar também o link aqui embaixo para se verem interesse em subscrever aqui esta ferramenta, eu subscrevo, o Premium tenho acesso Uh, premium e pormenorizado há mais de 30 anos de dados das empresas, é absolutamente fenomenal, é uma ferramenta que é usada por alguns dos melhores investidores do mundo, ok? Monish Pabrai, Laura Templeton, Yachtman, etc, etc, usam esta ferramenta, eu tenho acesso a Estados Unidos, Europa, Ásia e Reino Unido, podes também subscrever as geografias que quiseres, está o link aqui em baixo, ok? Meta Platforms, quando eu venho aqui o que eu vejo é que realmente margens e retornos pioraram face à sua história, está tudo aqui a ficar amarelo e vermelho, ok, a empresa está a investir no, no seu futuro e quando olhamos para um valor que eles atribuem aqui, claramente as ações nunca estiveram tão baratas como agora, mas mesmo que eu ignore esta parte, porque há sempre alguns pormenores que os agregadores de informação fundamental fazem para calcular o valor intrínseco, cuidado com isso porque vai ser diferente entre eles todos mas mesmo que eu olhe é absolutamente impressionante ver que Price to Earnings nunca esteve tão baixo a empresa é uma empresa de, de crescimento, por isso vamos ver o Price to Sales também, vou ignorar o Price to Book porque esta é uma empresa de software, por isso não me interessa tanto, e vamos ver também o Price to Free Cash Flow e também o Price Earnings Growth Ratio que nos indica o face às estimativas de crescimento dos lucros, qual é a... Uh, o, o valor a que está a empresa hoje e se, e se eu olhar aqui para o Price to Earnings o que nós vemos, tenho que colapsar aqui por causa daquele erro ali nós vemos que nunca esteve tão baixo como agora tu podes comprar as ações de Facebook, por menos de 10 vezes os seus lucros, o que é absolutamente extraordinário, quando ainda há um ano atrás estávamos a, a comprá-la por 25 vezes, há dois anos atrás a comprá-la por 30 vezes, é absolutamente impressionante estes saldos. Price to Sales, como é uma empresa de crescimento, interessa-me olhar para o preço face aos, aos, às receitas e nunca a meta teve tão barata como agora. Estamos a pagar apenas 2.2 vezes as receitas da empresa, quando no passado já se pagou mais de 15 vezes, mesmo há 2, 3 anos atrás estávamos a pagar entre 6 a 7 vezes, absolutamente extraordinário. Price do free cash flow, mesmo contando com o colapso do free cash flow que aconteceu agora neste último trimestre, o que nós vemos é soberbo aqui, para uma situação de 10 vezes, apenas 10 vezes, pelo o free cash flow que nós estamos a pagar, quando já pagámos no passado 20 vezes e até 30 e tal, 40 vezes. Por isso, claramente, para todas as métricas que nós olhamos, incluindo aqui o price to earnings growth ratio, nós vemos que a empresa está barata. Ok? Quero ajustar aqui e vemos que face às perspectivas de crescimento, a empresa está também, ela, barata. E por isso, se eu voltar aqui, realmente tudo o que nós vemos, a empresa está barata como nunca, repara, a evolução das receitas a longo prazo, do lucro líquido a longo prazo, do cash que eles têm face à dívida é absolutamente extraordinário, em termos de operações tudo extraordinário, em termos do retorno sobre capital investido, claramente bem acima dos custos desse capital, o, também os ativos sempre a crescer e a empresa ainda vai recomprando ações ao longo do tempo, e mesmo que numa base trimestral os lucros possam colapsar, a dívida possa subir ligeiramente, os retornos do seu capital investido possam diminuir, a verdade é que esta é uma empresa que continua a crescer a olhos vistos. Por isso, para mim, sinceramente, para mim, a Meta Platform está na, na melhor altura de sempre, desde que entrou em bolsa há 10 anos atrás, em termos de relação risco-retorno, ok? Mas como sempre, já sabes, não, não há aqui recomendações de investimento, não tomes isto como aconselhamento financeiro, porque não o é, se precisares de ajuda credenciada, procura analistas financeiros que tenham essa autorização para fazer o acompanhamento individual contigo e, e fazer-te a recomendação de investimento, da minha parte, realmente eu estou a carregar agora no acelerador, se eu já achava que as ações estavam baratas aqui antes dos 300, 350 dólares, quanto mais a 100, ok? Claro está, a situação do negócio mudou ligeiramente de um ano para cá, a empresa está focada em investir fortemente no, no metaverso, parece-me que faz muito bem para, para realmente se salientar dos, ou, dos outros Fang, das quais também já falei anteriormente aqui, fica ao, ao aqui o link, ok? Links embaixo também, e por isso eu estou a comprar mais agressivamente meta-platforms, enquanto estes saldos durarem, eu vou adorar. Por favor, continuem a colapsar as ações para 90, 80, 70, que eu cá estarei para as comprar, tá bom? Espero que, que tenhas gostado aqui desta análise, diz-me também aqui nos comentários se realmente faz sentido para ti, se percebeste bem que a empresa está a investir claramente muito mais dinheiro não só no metaverso mas também no desenvolvimento dos centros de dados, no desenvolvimento do seu negócio core, diz-me aqui nos comentários qual é a tua opinião sobre esta empresa, estás a investir, se não estás a investir se achas que o Mark Zuckerberg pirou de vez <risos> se, se realmente achas que são os investidores que piraram de vez, diz-me aqui nos comentários que tenho curiosidade, tá bom? Um forte abraço lucrativo Tchau, tchau! Ah, é verdade! Se tens interesse nestas análises de empresas, se tens interesse em análises de ações, eu tenho um programa que é absolutamente extraordinário e que dá resposta para as pessoas que, que estão à procura de obter análises bem completas em empresas cotadas em bolsa. O programa chama-se IEL Elite Pro, vai ficar o link aqui também em baixo ele não está sempre aberto, ok? Não está sempre aberto porque eu quero as pessoas alinhadas comigo, quero pessoas focadas em investimentos a longo prazo e é um programa absolutamente extraordinário onde eu, providencio análises completas em empresas cotadas em bolsa, partilho também o que eu próprio estou a fazer com o meu portfólio, o que é que estou a comprar, quando é que estou a comprar, quando é que estou a vender, e partilho as porcentagens da, das empresas que eu próprio tenho no portfólio e que tu poderás ver e assim também alinhaste comigo e juntos crescermos a longo prazo as nossas poupanças. Fica aqui o link em baixo para a lista de espera e hum, fica, fica atento porque mais cedo ou mais tarde nós enviamos informações quando abrirem as vagas para o IEL Elite Pro. Vejo-te por lá, um abraço.